Nossa saudação de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo domingo, Jesus chega até nós com colocações surpreendentes. Ele chega dizendo, eu vim trazer, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como, como gostaria que já estivesse aceso. Pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer a divisão. Dom Pedro Casaldáliga dizia para nós que a única violência que o Evangelho permite é aquela que nós temos que fazer contra nós mesmos para viver o Evangelho. E somente os que são violentos consigo mesmo Conseguem seguir os passos de Jesus O Papa Francisco fala muito do indiferentismo O indiferente é alguém que não faz violência consigo mesmo Por isso ele não sente compaixão Ele não sente solidariedade É alguém que fica em casa, sentado São Francisco de Assis, ele teve que fazer uma violência muito grande consigo mesmo para vencer o nojo que ele tinha de olhar para os irmãos leprosos. Ele conseguiu transformar aquilo que era amargo em doçura da alma e do corpo, fazendo violência consigo mesmo. O que era amargo acabou se tornando doçura. Mas o processo não foi simples, não foi fácil. Ele teve que fazer violência consigo mesmo. E a divisão que Jesus trouxe foi essa. Entre aqueles que estão dispostos a abraçar a cruz, isto é, amar de verdade, e aqueles que permanecem sentados na poltrona. É preciso de novo acordar dentro das pessoas humanas esta capacidade de indignar-se e de não permanecer indiferente para que as pessoas saiam de si mesmas e vão ao encontro dos outros. E não é possível amar sem ao mesmo tempo estar disposto a ser violento consigo mesmo, isto é, morrer para si, ser um grão de trigo.